Olá, eu memorizei hoje para você uma mensagem sobre sucesso, de Emerson. Sucesso é rir muito e com frequência, é ganhar respeito das pessoas inteligentes e o afeto das crianças. É merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos. É apreciar a beleza e encontrar o melhor nos outros. É deixar o mundo um pouquinho melhor, seja por um canteiro de jardim... Uma criança mais feliz ou uma redimida condição social? Ter sucesso é colocar a cabeça no travesseiro e saber que se hoje, ao menos uma vida, respirou mais fácil porque você existiu, isso é ter tido sucesso. Uma ótima quarta sucesso para você. E marque seus amigos também que precisam de um pouco de mensagem, inspiração e sucesso. Valeu!